Já deixe seu like para ajudar o canal e bora para o vídeo. Emagrecer pós-parto costuma ser um pesadelo para as mamães que acabaram de ter seu bebê e pretende voltar à antiga forma o quanto antes. Mas como fazer isso de um jeito saudável em meio à loucura que é a vida de uma mãe de bebê recém-nascido? Este guia de sete passos completíssimos irá orientá-la e colocá-la no caminho certo para perder peso perder barriga após parto e retomar seu melhor corpo. Vamos lá? Passo 1. Não faça dietas. Apenas coma direito. O primeiro passo para emagrecer pós-parto é colocar na cabeça que você não irá fazer regime ou dietas de restrição calórica. Sim, isso parece estranho, mas veja, fazer regime logo após o nascimento do bebê dificulta o processo de emagrecimento. Primeiro porque essas dietas rápidas não ajudarão a recuperar e manter seu peso no longo prazo e pior. Ainda vão tirar seu foco do que realmente importa no momento, que é a saúde do seu bebê. Em segundo lugar, seu corpo acabou de passar por uma experiência desgastante e neste momento você deve estar sentindo na pele a ausência dos hormônios da gravidez, o que pode ser bastante cansativo. O que podemos concluir disso? Regimes e dietas para emagrecer rápido normalmente se baseiam em um corte drástico de calorias e tende a colocar seu corpo sob estresse exatamente o que você não precisa agora. Aliás, o estresse de não poder comer direito, somado ao seu novo papel como mãe, pode até te fazer engordar por causa do aumento do hormônio cortisol e da maior retenção de líquidos. Além disso, fazer dieta cedo demais vai afetar sua produção do leite materno e atrapalhar a recuperação do seu corpo, que está precisando de toda a energia possível. Acho que esses motivos são o suficiente para você entender que não deve fazer dietas agora, certo? Dicas práticas de alimentação pós-parto Bem, mas se você não consegue resistir e precisa saber o que comer para perder barriga pós-parto, aqui vão conselhos úteis que você pode colocar em prática hoje mesmo. Livre-se das procarias que estão na dispensa nos armários da cozinha. Vários estudos indicam que quando se dorme pouco, a pessoa fica com maior tendência a comer besteiras. Abasteça a geladeira com frutas e legumes, carnes, peixes e ovos. Abasteça a dispensa com nozes e sementes, como grão de bico, amêndoas, sementes de abóbora e etc. Frutas secas e bolacha água e sal. Chocolate de 70% cacau também vale. E não se esqueça dos alimentos com bastante ômega 3. Como sardinhas e semente de chia. Coma comida de verdade sempre que possível. Quer petiscar? Que tal fatias de maçãs, cenourinhas e iogurte? Não importa o quanto você queira perder peso, jamais coma menos de 1.800 calorias por dia. Especialmente se estiver amamentando. Passo 2. Esqueça as mamães celebridades. Depois de você entender que agora não é o momento de fazer dieta, vamos falar do passo 2 para emagrecer pós-parto. Todas nós já vimos fotos de mamães celebridades nessa revista que aparecem lindas e magras em poucas semanas depois de terem seus bebês, né? Esqueça isso, não entre na pilha de descobrir como elas conseguiram tal façanha para tentar fazer igual. A verdade é que as fotos sempre passam por uma edição pesada e não refletem a realidade. Muitas dessas celebridades emagrecem, levando o corpo ao limite nos treinos ou restringindo demais o consumo de calorias antes que o organismo delas esteja pronto, o que é muito perigoso. É importante que você entenda uma coisa, seu corpo é seu corpo, siga o seu ritmo. Seguindo os passos que estou citando aqui, acredite, você vai emagrecer e vai perder barriga. Então tente controlar a ansiedade, tá? Durante as primeiras seis semanas após o nascimento da criança, não se preocupe em iniciar qualquer programa de emagrecimento que envolva exercícios físicos. O foco agora é fortalecer sua ligação com o bebê, conhecê-lo melhor e atender a todas as necessidades dele. Uma boa notícia! Durante essas seis primeiras semanas, seu ventre estará encolhendo e voltando ao tamanho normal de antes da gravidez. E o útero menor já vai ajudar a diminuir bastante a sua barriga. Então não esquente a cabeça se você ainda estiver com aquela barrigona, depois do parto, ok? Ela vai sumir, eu prometo. Passo 3. Amamente bastante. A amamentação é bom para o bebê, é bom para a conexão com ele e também é bom para emagrecer. Isso mesmo, o ato de amamentar e produzir leite consome muitas calorias. Cerca de 500 calorias por dia ou até mais. Ou seja, você acaba emagrecendo naturalmente só com o ato da amamentação. Basta dar tempo para que isso aconteça. Mas atenção, é importante você beber bastante água para manter uma boa produção de leite materno. Isso nos leva ao... Passo 4. Hidrate-se muito. O quarto passo do nosso guia de como emagrecer pós-parto envolve água, muita água. Beber bastante água durante o dia é fundamental para a produção do leite materno. E também vai impedir que você fique desidratada. Beber água ainda tem a vantagem de fazer você sentir menos fome. Sabia que muitas vezes nós achamos que estamos com fome quando na verdade estamos é com sede? Em relação à quantidade de água que você deve beber, não há consenso sobre os 8 copos por dia ou dois litros de água por dia, que muita gente recomenda. O ideal neste caso é você se guiar por sua sede e também pela cor da urina, que deve ser clara, quase transparente. Me fala aqui nos comentários se você está bebendo bastante água. Passo 5. Tente dormir o máximo possível. Toda mamãe sabe que é impossível dormir 8 horas por noite com um bebê recém-nascido. Mas é importante que você durma o máximo possível. Eu sei que pode ser difícil dormir direito, mas você precisa aproveitar todas as oportunidades para descansar. Um estudo descobriu que as mães que dormiam 5 horas ou menos por noite tinham maiores chances de manter o peso que ganharam na gravidez em relação às mães que dormiam sete horas por noite. E isso é facilmente explicável. Se você dorme pouco, seu corpo libera mais cortisol e outros hormônios associados ao estresse, que não só dificultam o emagrecimento como promove o ganho de peso. Além disso, quando está cansada, você tem menos vontade de cuidar de si mesma, não faz questão de comer direito, só precisa de algo prático... Também não tem energia para se exercitar. A esta altura você já deve ter escutado o conselho para tentar dormir quando o bebê dormir. É de fato uma ótima recomendação. Tire o maior número de cochilos durante o dia e tente ir para a cama cedo. Passo 6. Considere usar uma cinta modeladora pós-parto. As cintas modeladoras de barriga pós-parto já existem há séculos e muita gente recomenda que as mães a usem após a gravidez para ajudar na postura e na recuperação do abdômen durante os dois primeiros meses após o nascimento do bebê. Há também outro argumento. A leve compressão da cinta modeladora auxilia o útero a voltar ao tamanho normal e também ajuda a diminuir a barriga mais rapidamente, facilitando também na recuperação da diástase do reto abdominal, que é a separação dos músculos abdominais, que pode ocorrer durante a gravidez. É claro que não são todas as mulheres que se adaptam ao uso da cinta modeladora e que preferem recuperar a forma com alimentação saudável e exercícios físicos reguladores. Mas você é quem sabe. Falando em exercícios, vamos ao passo 7, hora de malhar. E o último passo do nosso guia de como emagrecer pós-parto é praticar exercícios físicos especiais. Exercícios físicos é fundamental para perder barriga depois da gravidez. Mas primeiro um aviso. Antes de seis semanas pós-parto, os exercícios físicos devem ser resumir a caminhadas curtas próximas à sua casa. Nada que exija muito esforço. Se você puder caminhar diariamente levando o bebê, isso seria ótimo. Caminhada é um exercício de baixo impacto e vai fazer bem para você e o bebê. Pegar um pouco de sol e ar fresco todo dia. Por outro lado... Se já se passaram seis semanas do parto e você está liberada pelo seu médico para malhar, lembre-se, é muito importante a liberação médica. Especialmente se você fez cesariana. Você pode iniciar um programa de exercícios especiais. Fazer exercícios físicos é algo fundamental para toda mãe. Vai ajudar não só a perder barriga depois do parto, mas também a melhorar o humor, a saúde cardiovascular e a força muscular. E ainda alivia o estresse e pode ajudar a reduzir a depressão pós-parto. Ou seja, você vai ficar mais magra, com mais energia e mais feliz fazendo exercícios. Se você nunca se exercitou antes, agora é a melhor hora para começar. Seguindo esses passos, não tenho dúvida que você vai recuperar seu corpo o quanto antes, de forma natural, sem prejudicar a sua saúde e do seu bebê. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, deixa seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Caso queira saber mais sobre como emagrecer de forma saudável sem passar fome, vou deixar um vídeo para você aqui na descrição do vídeo. Beijos e até o próximo vídeo!